Beleza, rapaziada. Tudo salvo e personalizado e profissionalizado. O que, que acontece? Vamos simplesmente deixar as coisas no balcão que a gente não vai usar de momento e derrapar pra dentro aqui. Pegar as armas, hein? o Butinel só tá na pesquisa. o Butinel, tá aqui? Peraí, peraí. Ô Butinel, você assinou o contrato da e você não pode entrar aqui. Que chato do caralho, morou, cara? Meia volta. Isso. Rapaziada, o Butinel assinou o contrato, tio. Claramente. Peraí. Peraí, tio, aí não, hein? Ali em cima tem a tiazinha. Butinels, pera aí, hein? Não, não tá valendo? Esse zumbi ali. Ô, oh, louco, Butinels. <risos> ele, tá, ele tá do mal, hein? Butinels versus zumbi. Beleza, zumbi cai. Rapaziada, é melhor passar pelo zumbi. Tranquilo, Marvin tá no chão ali. Alto zumbi na captura do caverna. É, olha. O que acontece? Vou tentar a sorte por aqui. Mas, ó, ele tá vindo muito rápido. O só vem pegar nós. Porque a gente tem que entrar na salinha onde pegaremos o cartão que nos dá acesso às armas. É a verdade. Ó, oh, já derrapa a chave para dentro. Rapidamente giramos, abrimos a porta. Vamos pegar, pegar o cartão aqui. Ó, oh. tranquilo. O meu Botinelo está chegando cada vez mais perto. Ei, ah, Botinelo, esse cara é chato. Tiba, tipo. oh, não convidei ele para balada, mas ele vem mesmo assim. É verdade. é v Vamos colocar na estátua aqui e esperar a boa vontade. Dessa estátua De nos liberar O bastão mágico Ó oh. Tranquilo Bo Bota no boss, Claire. Pega isso Ai É puta Ô meu, é camarada De convidado de honra Do caderninho Peraí, é o jogo O Butinelso Ele, o Butch Nelson Entra no site, É nóis, é nóis Mas é, cuidado hein, -Nelson. Vai estar tá lá atrás E não fique feliz O caminho está livre por onde que a gente pode ir? Por cima o Boot Nelson vem Por baixo ele pega e morde janta Mas oh, meus, Aí não, hein, jogo Rapaziada, perdemos um tempo Gigante, gigante Aí ferrou o jogo eu Ixi queria, Eu queria pegar aquela munição ali Mas não vai dar agora, hein Tem uma muniçãozinha bem ali O Boot Nelson Ele vai morder Rapaziada a está meio perdido Ô, louco, cadê o boot Nelson? Lá em Sorocaba. Tem uma caixinha benta ali, mesmo O jogo. E aí, eu não abri? Aí não, é jogo. Nossa senhora. Eu não abri a porta ali, não? Ó, mosquei, mosquei 30 graus abaixo de zero. É o okay. quê? O que acontece? Foi até bom, porque o Caverninha vai bicar aquela munição ali e rezar fortemente para que dê o tempo suficiente a gente voltar. De repente, a gente vai aguentar O soco do Buti Nelson, porque ele não quer parar Então vamos correr Senão, o zóio dela vai derrapar, hein Vai derrapar forte Ó, oh, ó, oh. os passos Cada vez mais forte A gente usa a chavinha aqui fazer O Buti Nelson, ele é um cara chato e estressado Ele não tem amigos Eu tenho certeza que não Ó, oh, ó, oh. bateu às sete da manhã que os caras acordam Ó, oh, ó, oh. tudo acordado Se a gente tiver sorte pegar a, a granada do lanche aqui, okay. mete o cartão, derrapa pra dentro, ó, tranquilo, rapaziada, ó, granada do lanche, modelo, cabelo de mostrar o modelo GM79, o mano Bolsonelson ali, o presidente da república, ele deixa agora, é um cara legal, Fala, ah, se você comprar a bazuca, você pode comprar, já tem o um modelo aí, ó, quer ser um exclusivo da Capcom, pegue logo essa bazuca modelo especial, hein? Vamos ficar ligados. Tranquilamente, continuando a gameplay, espero que o, o Butnelson esteja aqui. Eu vou andando, tio. É melhor um covarde andando. Pera aí, jogo. E aí? Nossa, errei feio. O jogo, até eu carregar. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada. Ô, Pera aí, tio. O Butnelson tá atrás. Forte, firme. Beleza? Eu vou rodar, tio, não vai ter jeito. Rapaziada, deu, deu sorte O que que acontece Vom, Vamos dropar esse negócio no baú Ô, ô Jogo, sai, sai Acho que tinha munição aqui Simplesmente derrapa as plantinhas E o que eu mais curto Aqui é a gente tem outro riba. Vamos, vamos torrar ele, vamos gastar, tio, é nice Ó em, oh, não, Três quê? O... É okay. Tranquilão, agora o Cabrinha pode levar um pau E salvar é. Antes de salvar Vamos derrapar a pólvora, vamos derrapar isso aqui pra dentro Vamos salvar Beleza, já tem quatro Inky é nóis BAP, beleza, agora é somente A coleta Antes de mais nada, vamos, vamos continuar Continua aqui no amor O só vai estar esperando, tio Quase tem desumbi do lado que eu nem vi Nossa senhora <risos> Estão tudo esperando o pagamento dele <risos> tem, um, tem um armarinho aqui, o cabelo não pegou ainda hein? É armário? Não, tem uma planta Rapaziada, que precisa de planta? Ah, vamos, vamos pegar. O Cabernet vai precisar. O Boot tá... O tá na captura. Por motivos de sanidade especial para com a Claire. Vamos continuar o gameplay aqui com mais uma plantinha no bolso da vermelha. É boa. Beleza, o Lockin vai levantar aqui, hein? Já bateu 7 da manhã. Tá na hora dos Lock levantar. Beleza. Eu acho que o Vicker já tá aqui, hein? Vai lá e vê. Estou com um pressentimento. Beleza, já derrapa pra dentro. Cadê, o Caberninha pegou spray aqui? pegou o spray. Tem mais munição aqui, hein? Da Benta. Essa é da Benta. Beleza. Distintivo do amor. Combina. Oh, Pera aí, jogo. Pera aí, hein? Ó. Oh, cajado Bento. Aperta o espaço. Simplesmente nos dará isso que combinaremos com a caixinha. Você colocou ali o ovo mágico, sagrado, colorido. Ele te dá acesso aos emblemas USB. Simplesmente da delegacia. Aí você dá uma examinada. Puxa. O pendrive. Agora a gente pode hackear qualquer tipo de computador. Tipo, é, o FBI. Tipo, você, você tem como hackear sim. fazer a porta pra... mais barulho do jogo é essa, hein? Já falo, pro Nelson, estou aqui. Venha rápido. Rápido! Ó. A carta do Chris a gente já leu. Jogando com o Leon, hein? A gente leu quase tudo. Eu acho que a gente leu todos os documentos com o Leon, hein? Vamos ficar espertos. Se você perdeu... Simplesmente Veja a parte do linho pra você ficar interativamente Inteirado Para com a história Beleza, com todas as armas Oh meu Deus, eu não era pra correr aqui não, hein O jogo Ainda bem que o jogo não colocou leaker li aqui não, hein Abrimos São e Aqui rolar outro zumbi Tá rolando uma feirinha? É bom a gente ficar esperto Ó, oh, ó oh. Tá rolando uma feira aqui, tio Loco. Rapaziada, o que, que eu disse? Estou esperado escondido. Meu, eu perdi o meu flashbangerson. Foi! Ô jogo, beleza? Não, não levamos dano. Graças a Deus. Não levamos dano ainda. De momento, mas o Flash, flash Bangerson ali era, era importante, hein? Ô tiazinha. Rapaziada, o Cabernet tá com pouca bala. Vou simplesmente dar a volta aqui. De, deixa aquela lock ali, porque ela não fará falta alguma na nossa gameplay. Mas o mano Marvin ele é truta. Esse é truta, hein, tá é, é No chão. Ó. Oh. Oh. Rapaziada, vou ter que dar um, uns salventos aqui que agora a treta vai rolar. Capoeira turbo, VAP!